Fala Família TW, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um dia tá? com o nosso projeto de análise diária e fazer um acompanhamento referente à análise que eu fiz ontem e fazer uma nova análise para amanhã. Gente, é... não é novidade sobre o que está acontecendo no mercado, é... não é novidade sobre o que aconteceu hoje no dólar. Eu tinha conversado com vocês ontem que o dólar estava um pouco esticado e que eu acreditava num retorno à média, Primeiro, apresentei a vocês princípios técnicos e análise gráfica, utilizando tantas médias móveis e também leitura em relação aos pontos é, de regiões que eu acreditava ser pontos de suporte e resistência, tá? Nada disso é novidade, a gente fez uma análise ontem. Primeiro nós fizemos uma análise olhando, olhando o time diário, tá? Onde nós fez ali sobre a questão de suporte e resistência. E eu tinha comentado sobre esse ponto de suporte aqui, que era o 5350, que era um ponto interessante. E também esse ponto de resistência que tinha sido os 5487, né? Que se vocês verem a aula de ontem, a gente vai lembrar disso, ok? Depois que eu fiz uma leitura um pouco mais técnica, a gente foi para a leitura quantitativa, que eu já utilizo o operacional, tá? E aí a gente vem para o time diário e eu fiz uma leitura referente aos últimos fechamentos e tive uma conclusão que para hoje só teríamos operações de compra, isso levando em consideração o meu operacional. Em momento nenhum eu faço uma recomendação falando para você comprar ou você vender. A gente tem um viés educacional, eu entendo, mas aqui totalmente se retrata opiniões pessoais, tá? Ou seja, o que eu falo aqui eu vou praticar nos no, meus trades, entendeu? Não estou dizendo que necessariamente vocês têm que fazer, certo? Mas é a experiência é o que conta, estou passando um pouco da minha experiência para vocês, espero que vocês gostem. Inclusive, no nosso canal tem um curso gratuito, um curso para swing trading, que é a base que eu tenho para poder ter os meus resultados no mercado e conseguir viver disso. Então, se você tem desejo, se você tem assim, tipo igual eu, sabe? Quando eu comecei, eu sonhei com isso, sabe? Eu acordava e dormia pensando no mercado, estudando, fazendo tudo. Então, se você é esse tipo de pessoa, cara, não perde esse tempo. Faz o um curso lá gratuito, tá? Eu não tô pedindo nada, não tô te pedindo e-mail, não tô te pedindo nada. Sabe, o seu pagamento é só você dar uma curtida nesse vídeo. Às vezes compartilhar com alguém, com algum grupo. Isso aí já vai ajudar você mesmo. Ok? Então vamos lá. Sobre a análise de ontem, a gente olhando agora com um, um viés mais objetivo. A gente falou sobre um possível nível de venda. E para mim era o quê? Eu acreditei que... Observando os dois últimos fechamentos, pessoal, que o fechamento anterior, ele tinha sido um fechamento mais alto que o prévio do anterior, eu falei, cara, a gente já está em um ponto muito esticado, a gente estava olhando ali no time diário, pessoal, cara, tava muito claro que o mercado estava um pouco esticado, Tava muito claro, ó, em, em relação às médias, de distância da média móvel de, de, de 200 períodos, deixa eu só verificar aqui, tá? Ó, em relação à média de 200 períodos, cara, tinha 200 pontos, pô, de distância, isso não é pouco, pessoal. Se a gente olhar aqui nesse outro tempo aqui, ó, é 52,46. O mercado vem aqui, ó, no 52 86. Normalmente, quando dá essas discrepâncias muito grandes, é, enquanto há uma notícia negativa, o mercado vai continuar tendo essa distância da média. Quando a notícia ela é apaziguada então o mercado faz um retorno à média. Então essa questão do time no trade, ela é muito importante também, tá pessoal? Então assim, não adianta você estar tá vendendo enquanto o mercado está subindo, vendendo, vendendo, sem você entender o que é está que acontecendo né, de forma macro, etc. Beleza que a análise gráfica ela é importante, beleza que você tem um operacional objetivo ali é importante, até para que você possa se alinhar ao seu gerenciamento e ter mais resultados, mas você também tem que entender o que é está acontecendo no geral, tá pessoal? Então vamos lá. É, a gente fez essa análise, a gente vai fazer uma nova análise hoje, mas antes disso, a gente vai checar uma coisa. Ontem eu deixei claro e falei, galera, para mim qualquer preço que é acima abrir acima dos 54%. 10 para mim já é um ponto de venda. Quanto mais ele subir, melhor. Beleza, se ele desse um gap muito forte e abrisse abaixo dos 54,010 ou 54,10, pô, aí eu ia ter que esperar um pullback, um ponto mais interessante para poder pegar essa venda na veia, tá pessoal? Na veia. Hoje mesmo ele é, rompeu aqui a média de 20 períodos, tá? E provavelmente tá vindo em direção à média de 200. Pessoal, ontem eu passei um insight muito legal para vocês. Que eu falei para vocês, acho que todo mundo já deve saber disso. Eu falei, galera, é o seguinte. Todas as sexta-feiras, finais de mês, é, sexta-feiras nem tanto, tá pessoal? Mas normalmente em final de mês, pessoal, é, os mercados eles ficam muito mais voláteis, tá? E acaba que alguns fundos diminuem um pouco a sua exposição e Se preparam com operações de defesa pessoal, principalmente quando vem um, um, um feriado e etc. Entendeu? Principalmente quando vem um final de semana, que são dois dias de mercado abre aspas parado, né? Mas as notícias não param. O mercado vai querer precificar isso de alguma forma, né? Então, sempre que é na abertura ali do domingo, mano, o mercado se tiver uma notícia negativa, o mercado desce porrando. Pessoal, desce porrando. Então, vamos lá. Então, tem que estar sempre atento a isso. O time. time, você tem que ter a sua leitura gráfica. Tá? Importantíssimo. Você tem que ter um operacional objetivo e consistente para que você possa ter melhores resultados. Você tem que estar com o seu gerenciamento em dia, meu. Você não pode errar. Isso aqui é uma profissão, isso aqui é um negócio, entendeu? Vamos supor que você esteja empreendendo. Mano, se você não tem controle do seu fluxo de caixa, você não tem controle do que entra, do que sai, dos gastos... Do você vai falir, meu irmão. Isso sem é em qualquer coisa na vida. Eu entendo que existe uma estatística de 90% das pessoas que perdem no day trade, mas elas perdem por quê? Ganância e, e vários outros fatores que envolvem isso, tá? Então, não seja esse tipo de pessoa, tá? Estude, faça como eu fiz e você vai conseguir ter grandes resultados, com certeza, não no curto prazo, tá? Eu não vou te enganar. Não no curto prazo. Mas você, provavelmente, o meu público aqui são pessoas que têm mais de 25 anos, 30, até 40 anos, ou até 50 anos, tem pessoas aqui no meu canal. Então, vocês já sabem, né? O que é longo prazo, né? Experiência, experiência, experiência, depois é o que Resultado. Ok? Então, vamos lá. Fizemos essa análise, a gente é, observa aqui que hoje o mercado ele abriu aqui nos 54,42, que já foi um ponto acima, ou seja, era um ponto importante, mostrando um possível nível de venda. Então, a gente pode fazer até um cálculo hoje aqui, Enquanto o mercado caiu, ou seja, a partir do 5402, lembrando que para o meu operacional objetivo, eu sempre pego uma venda ou uma, uma operação é, na abertura do mercado, não importa o preço, na abertura, né? E saio no fechamento, tá? Desde que siga todos aqueles, aqueles parâmetros que eu falei com você. Ah, ele tem que abrir nesse nível, ah, o fechamento anterior, ah, a abertura. Eu gosto de olhar tudo isso. Tudo, eu tenho tudo alinhado na minha cabeça. Se seguir todos os meus critérios, eu ajo sem hesitar, entendeu? Eu ajo sem hesitar, entendeu? E fica até o final do dia. É day trade. Abri hoje, fecho hoje, entendeu? Só que vocês já conhecem eu, eu não faço mais day trade, faço agora position, swing, né? Mas eu amo, eu amo isso. Inclusive, eu tenho o maior prazer em estar aqui todos os dias para você apresentando essas, essas, essas análises. Ok? Então, vamos lá. É... Olhando aqui, o ponto que, que abri hoje foi no 5442, então a gente pode até... A gente está fazendo essa planilha, pessoal, para acompanhar os meus estudos, tá? Eu acho muito importante, a gente tem aqui os nossos altos que é o final do dia, e a entrada aqui é na abertura. O filtro que nós utilizamos é um viés quantitativo, né? Onde nós temos um, um operacional que, que a gente tem estudos estatísticos e comprova esse resultado. É algo que eu usei, é algo que deu certo para mim. Se vocês lembrarem, no início do ano eu operei ao vivo aqui no canal, diversas vezes, no Zoom no Discord com as pessoas, para mostrar realmente que tinha valor ali o operacional que eu estava é, fazendo, ensinando gratuitamente. Mano, você sabe, mano, eu já tenho aqui um, um currículo bem legal aqui com vocês, passando conhecimento de qualidade. Sobre aqui esses dados aqui, tanto dados comprados quanto dados vendidos, que é short trades é os vendidos e long é os comprados, e essa média, payoff, etc., a gente só vai conseguir estabelecer isso depois, do, depois de 30 dias, etc. Então, esses dados aqui eu não vou mudar. Mas eu dei um exemplo aqui, começando com capital de 5 mil, tá? Já para a gente ter uma noção, tá? Ontem nós pegamos aí essa análise, né? Onde nós tivemos ali a entrada de 5405, foi a abertura do mercado, mais ou menos ali. Foi o ponto, que, na verdade não foi a abertura do mercado, o mercado abriu acima. Mas a gente tinha traçado 5405 como um ponto importante, já levando em consideração que... Quanto mais o preço abrisse acima do nosso preço, mais da mínima a gente ia conseguir pegar. Porque imagina, a gente quer comprar. Se o preço abriu acima e o nosso nível de compra é embaixo, mano, é só felicidade, velho. Por Porque a gente vai comprar mais barato, entendeu? Isso é, isso, é, isso é felicidade, entendeu? Então hoje eu queria vender. Eu falei, velho, é, 54,10, não foi? Foi, 54,10. Mano, se ele abrisse nos 54,80, meu, melhor ainda, mais espaço para o mercado descer, entendeu? Talvez a galera não entenda, cara, talvez a galera não entenda, mas é isso, pessoal, é isso. Vocês têm que se conectar comigo, vocês têm que entender aqui a visão, ó, a visão, a visão de um iniciante. Eu sou iniciante, meu irmão, eu sou iniciante, e é isso aí, pessoal. Eu sou igual a vocês, entendeu? A gente tá aqui aprendendo todos os dias, tem que ter humildade no chão, beleza? Então, vamos lá. Teve operação ontem, 1%zinho? É pouco? Cara, não é, cara. Não é. Não é pouco. Ah, de outra, mas você tá alavancado. Sim, exatamente, alavancado. 5 mil por contrato é, é alavancado, tá? Alavancado. Então, por isso que dá uma rentabilidade maior, mas também dá um risco maior. Você só tem que ficar atento, né? Tem trades aqui no canal, se você olhar aqui no link da descrição, que eu peguei 140 pontos, 150 pontos. Quem é que faz isso no mercado? Quem, quem é o vendedor de curso aí que vocês conhecem que faz isso? Que abre aí e opera com vocês ao vivo, faz 100 pontos? Tem aí as lives no meu canal. Os caras ficam operando com, com mil contratos, pegando... Esse pontinho, um risco enorme o cara não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem gerenciar o cara nem vive, o cara, Meu, o cara não... se você vê no olho do cara que o cara não vive de mercado, cara então eu não preciso ficar falando muito isso, então eu quero transparecer o máximo de, de coisas positivas em relação ao mercado para vocês, mas eu quero abrir os olhos de vocês tá? eu quero abrir os olhos de vocês porque se vocês não abriram os olhos vocês não vão sobreviver no longo prazo e infelizmente é isso, eu conheço pessoas que tem 2, 3, 4 anos e não está ganhando dinheiro é culpa da pessoa? Nem sempre, nem sempre. Às vezes a pessoa acompanha um outro na inocência e essa outra pessoa passa um conteúdo que não vai trazer nenhum valor. Então a culpa é necessariamente, sim, dessas pessoas que ensinam errado e que tentam viver e mostrar uma vida que não tem. É real, é real. Tá? Então vamos lá. Sobre hoje, o short 54.42, foi a abertura do mercado. Eu queria que ele abrisse mais alto. Ele não abriu, ele abriu nesse nível. Né? Que o mercado lá estava tava pressionando... Né? O mercado hoje, é, o mercado americano tá, pô, para cima. Na madrugada deu uma revertida, eu lembro que tinha feito uma mínima lá, de repente o mercado deu uma revertida, né? Eu lembro que quando abriu o mercado aí, é, o, o S&P ele tava lá, sei lá, com 0,50 0,70 de alta. Então assim, para frente. Minério de ferro hoje já tava para frente também, né? Quem viu, viu, né? Eu falei, pô, então o mercado hoje vai dar uma puxada para cima, né? Vai dar uma puxada para cima. Enfim, pessoal, vamos lá. Então, Deu pra vender aí, queria vender mais alto, como eu falei pra você, mas deu pra vender aí. Ponto de saída, fechamento do mercado, 5387, 1% de variação. Eu não, eu não costumo, pessoal, é, calcular pontos, sabe? Tipo, pontos é um, sabe? É legal, tal, mas tipo, é, você... Você perde um pouco a noção, a noção assim, sabe? Porque já já você tá querendo comprar com muito contrato, para pegar pouco ponto, sei lá o que, Eu sei, pessoa. Eu, eu respeito 100% algumas pessoas que têm resultado com isso. Só que é uma minoria que assim, é para conseguir passar isso, vai ser um pouco mais difícil. Então eu prefiro passar não só o feijão com arroz, mas o que o que dá para funcionar para geral. Eu quero passar aqui o, vamos dizer assim, Algo que se eu botar na sua mão e te ensinar, te acompanhar, te ajudar, sabe? Te, sabe? E no seu nível, porque eu tenho o meu nível, você tem o seu. Se eu, se eu alinhar tudo ao seu nível, vai dar certo para você. Eu não tenho que passar algo subjetivo. Que você vai chegar aqui e falar, ai, talvez, talvez eu compro. Ah, nossa, talvez eu vendo. Não sei, ai, não sei como é que vai ser amanhã. Não. Aqui é assim. Ou compra. Amanhã ou vende. A análise é análise objetiva. A gente vai olhar uma questão técnica, gráfica, olhar o setup objetivo, dar uma analisada em relação à questão macroeconômica e já entender quais são a maior probabilidade de acontecer amanhã, no caso na segunda-feira, o que, é que vai acontecer no mercado. Se o mercado ele tem é, uma maior aversão a, a cair ou a subir. Se o mercado está subindo, você tem que comprar. Se o mercado está caindo, você tem que vender pelo menos as pessoas que mais ganham no mercado, eles estão sempre na tendência, sabe? As que eu conheço, as que realmente ganham dinheiro, tá? As que realmente ganham dinheiro que são assim, eu olho para essas pessoas e falo assim, cara, eu quero eu quero chegar no nível dessa pessoa, sabe? Para poder dar uma melhor qualidade de vida para minha família, para as pessoas que estão ao meu lado. Enfim, eu acho que é o que vocês estão pensando também. Beleza? Então vamos lá. Teve um short, foi lindo, maravilhoso. Então vamos pro trade de amanhã. Jonathan, vamos pro trade de amanhã. Já analisamos o de hoje. Vamos um de amanhã, então eu vou só botar aqui a data aqui, tá pessoal? Pra poder, pra que eu não venha esquecer, vou botar aqui a data. Hoje é 1º, 1 de outubro, eita, perdoa, eu, eu tirei o gravador aqui sem querer. 1 de outubro de 2021, tá? E ontem foi dia 30 de setembro. Já pra gente ir se organizando, tá? Eu peço a vocês que não fiquem pulando vídeo, não fiquem, sabe? Não deixem essa ansiosidade acabar com vocês, pessoal. O importante é obter conhecimento, ok? Eu não vou fazer o vídeo na carreira, tá, pessoal? Só pra deixar claro, tá? Só pra deixar claro. Vou fazer uma análise aqui detalhada. Se você tiver tempo, assista esse vídeo agora. Se você não tiver, assista depois, tá? E é isso. Beleza? É... Já dei uma analisada para hoje, o que é que vai ser para amanhã? Primeiro, vamos, vamos primeiro dar uma analisada aqui, como é que foi os últimos fechamentos, tá? Então eu vou ter que ir para um time maior, tá? No caso é o time diário, tá? para que eu possa estar tá fazendo uma, uma breve análise, tá? Uma breve análise, tá? Deixa eu ver aqui... Eu tô com... Pronto. Pessoal, hoje o mercado é uma corrigida forte, tá? O mercado é corrida forte, eu tenho conversado com vocês, né... É, só hoje mesmo o mercado ele corrigiu aí... Não, nem foi forte, tá? 1,50, um, um, um mas para o dólar... Assim, pro o dólar, pessoal... 1,50, é, um, um 2% no dia, pessoal... Faz diferença, pessoal... Não é igual índice, não. o índice, não... É, o índice da volatilidade é mais alta mas... Pô, o dólar faz uma diferença, tá? Faz uma diferença... Então vamos analisar os pontos aqui... Primeiro... Vamos primeiro olhar o fechamento prévio... Qual foi o fechamento prévio? 54,67... E qual foi... Mas é o prévio do anterior, tá? E qual foi o fechamento anterior... Que no caso é o fechamento de hoje... Hoje o mercado fechou no 5387. O que eu vejo disso aqui, tá? 5487, 5467, 54, né? Acho que é 67. Pronto. O que eu vejo de hoje, pessoal? O que eu vejo de hoje? A gente está olhando para um, um pronto mais... Dando, dando um zoom para trás, eu percebi que tem aquele nível importante que eu tenho conversado com vocês. 53,50. Ali é um nível bom de venda. Ou ali é um nível bom de compra. Tá? É um nível bom de compra. Ali é uma região que eu acredito que o preço vai respeitar, tá? Beleza, pode acontecer o contrário, tá? Mas é muito improvável. Lembrando que o que? Lembrem-se, lembrem-se, tá? Selic está subindo, inflação, Selic vai ter que ser um pouco mais, o cupom vai ter que ser um pouco mais agressivo, tá? Você pode perceber, toda segunda e quarta a gente tá fazendo ali o um leilãozinho. Só que é aí que tá. Ontem, vocês lembram, né? Ontem o um leilão Fez um extraordináriozinho ali E deu uma cacetadinha ali Quando o mercado chegou ali no 54,88 Tá? Então Então eles vão ter que ser agressivos para conseguir controlar, para conseguir fazer o, o, o dólar cair Próximo ano é ano de reeleição Tá? Tem algumas empresas Que são muito importantes, que tem peso Importante na bolsa, por exemplo, Petrobras Que tá sendo muito Muito visada Tá? Muito visada por esse Cenário político então, ela pode, ser, ela pode sofrer intervenções e isso vai impactar diretamente na nossa Bolsa. Então, a gente tem que estar atento a isso. Não se faça de menino, porque depois que as coisas acontecerem, ah, já tem uma crise. Meu, está tendo a crise, você tem que estar ciente do que está acontecendo. Crise hídrica, ó, depois que... Na China, Evergrande, nos Estados Unidos, relação à inflação. Inflação já é no mundo todo, já é realidade... Então, ó, depois eu não quero conversinha, aí quebrei, não deitei, aí minha conta, sei lá o quê. Não quero conversinha, tá? Tá aí o meu curso, tá o link aí na descrição, faça lá e, ó, progrida, tá? Vamos lá, vou apagar aqui e vamos ver qual vai ser pra amanhã. Pra segunda-feira, eu só acredito em cenário de compra, tá? Já analisei aqui o fechamento prévio e o fechamento anterior, tá? Então, pra segunda-feira, eu só, eu só acredito em cenário de compra, quando você pode estar errado. Claro que eu posso estar errado. Eu acerto apenas 54, 55% das vezes. Vai ser diversas vezes que eu vou estar aqui fazendo um vídeo, conversando, dando minha opinião aqui. E amanhã vai acontecer o contrário, normal. Eu não vou estar certo o tempo todo. O importante é que quando eu estiver certo, eu ganho muito mais do que quando eu estiver errado. Isso é o, importante. Isso é o que vai fazer você sobreviver no mercado. Tá? Não é conversinha, é prática. Prática. É a prática que vai fazer você ter resultado. Ok? Então, eu vejo oportunidades oportunidade de compra, tá, pra segunda-feira, abrindo abaixo, deixa eu ver, abrindo abaixo aqui do 54, ó, oh, assim, o preço de, de, de 54,20, abaixo de 54,20 é interessante, tá, pra mim, tá, ou seja, pra mim eu, eu acho legal pegar uma compra e segurar pro final do dia. Tá? pra mim já acho interessante, porque eu vou ter um risco retorno, é... assim, o mercado ele não tá muito pra baixo, eu não... beleza, que hoje foi um dia negativo e tal, mas ele não tá muito assim pra baixo, assim pro dólar, tá? O dólar ele tá... ele tá muito forte em relação ao nosso real, tá pessoal? Então assim, esse vai ser a minha visão, posso estar tá errado, posso estar tá errado, tudo bem, entendeu? Essa vai ser a minha visão. E vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu vou diminuir aqui o time, tá? Eu sei que tem aqui a média, mas as médias ainda estão ascendentes. ela acabou de ficar verde aqui, tá vendo? A média de 20 e 200 período. Média ascendente significa o quê? Que o preço vai corrigir para a média, óbvio, mas ele vai continuar. Enquanto não rompa essas médias, para mim, eu, eu, não, é que, não é que a tendência é de alta, não estou dizendo isso. Mas eu estou falando assim, a visão... A visão ainda é que os compradores estão dominando ali a rodada, entendeu? Beleza que hoje foi diferente e tal, mas já era esperado. preço estava muito caro, sexta-feira, final de mês, blá, blá, blá. Tem um monte, de, tem um monte de, de teoria aí que a gente pode falar. Tem um monte de teoria que a gente pode falar, tá? Se eu botar aqui no time de uma hora, vamos lá. E eu já vou deixar tudo prontinho aqui pra segunda-feira, porque segunda-feira quando eu fizer o vídeo postar, eu já tenho um novo horário de vídeo, tá, pessoal? Entre as 10h e... A, as 10 e... Entre as 9 e as 10 horas, tá? Eu não consigo postar antes disso porque 6 horas fecha a mercado, Às 6 horas eu quero tomar um café, quero ficar em paz, entendeu? Aí eu gravar vídeo, editar vídeo, não é fácil, tá pessoal? Não é fácil essa vida. Eu gosto muito, eu amo muito o que eu tô fazendo. Eu acho muito legal ter pessoas no meu privado me fazendo perguntas, pessoas comentando no vídeo me fazendo perguntas. Isso é muito positivo, isso é muito positivo. Eu tô, tô muito apaixonado por isso, tá? Então já acompanhando. Fechamento abaixo do fechamento anterior, preço corrigido para as médias, tendência de alta clara para o dólar. Então é isso que eu vejo. Ponto de compra para segunda-feira, tá pessoal? Preço de preferência que, abaixo, é, que esteja abrindo aí abaixo de 54,20. Mas se ele não abrir abaixo de 54,20, eu vou, assim, para o meu ponto de vista, eu pegar na, abaixo da, da, da abertura, para mim tá ótimo. Vamos supor que ele abra aqui no 54,20. É, 54,20. e 20 Vamos supor que ele abre aqui nos 54 e 40 Meu, se eu conseguir pegar nos 54,20 vai ser ótimo Pra mim, pra meu ponto de vista, tá? Ah, mas se, se, ele, se ele abrir a, acima de 54 e 40 Fechar aí já vai ficar mais, sabe? Porque tem um gapzinho ali que não foi fechado Ele pode dar uma disparada Dificilmente quando o dólar... Olha, gente, quando o dólar quer ir, ele vai Não tem essa de, ah, eu vou voltar com o pullbackzinho Nem sempre, tá? É, é, é, é por isso, inclusive, que muita gente que trabalha com tempo reading consegue tirar uma grana pesada. Porque quando o cara vê o fluxo entrando, meu irmão, o cara já vai junto mesmo. O cara já vai embora, o cara já vai embora. Diferente daqueles carinhos que fica pegando um pontinho, meio, meio pontinho, meio pontinho, faz 500 operações no dia, no final do mês ganha dinheiro, ok. Mas quando ele pega um mês negativo, ele perde três meses só. Três meses em um mês só. Ó, oh, oh, que vida é essa? Eu, eu não trabalho pra isso não, de trabalhar de graça pra ninguém não, nem pro mercado. Tá? Então esse é um ponto interessante Então essa é a minha visão tá? Eu vou botar o meu ponto aqui né? Porque eu acredito que é, Aberturas abaixo desse nível aqui Já são um nível interessante tá? Sempre buscando 100 pontos tá? No mínimo No mínimo 100 pontos tá? Que já é ótimo Para quem opera com um contratinho né? é, e, e vamos deixar rolar Beleza? Agradeço a todos que esperaram esse vídeo eu tentei ser um pouco mais, sabe, mais eu, vamos dizer assim, sabe, ser, ser menos, nhenhen, menos padronizado, roteiro, rete, roteirozinho tal. Não, acho que a galera não tá gostando muito disso não, vou ser mais realista aqui, mais papo reto, olho no olho. E aí a gente consegue ter aí é, uma maior taxa de pessoas entendendo o que eu quero falar, tentando se conectar comigo de, de uma melhor forma. Se você tiver vi, é, dúvida, acessa aqui a descrição do vídeo. Comente, se você puder também, né? Dá uma curtida aí nesse vídeo e se inscreva no canal e ative o sininho. Beleza? Tenha um bom final de semana e...